Oh Flórida Church, crescendo na palavra e vivendo sobrenatural. Venha participar de um dos nossos cultos, domingo às nove da manhã, Escola Bíblica Dominical, 9h45, Café da Comunhão, 10 e 15 o grande culto de celebração e ministração da palavra de Deus com o pastor Antônio Chaga. A Bíblia é um livro espiritual, quando você abre para ler, o autor dela está presente, o espírito da verdade que o mundo não conhece.